Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, vim trazer uma notícia top para vocês. Hoje eu vou liberar uma aula do curso de importação de ferramentas. Pessoal, o Márcio Takahashi, especialista em importação, está comigo nesse projeto. A gente está montando um super curso ensinando vocês tudo o que vocês precisam saber sobre importação de ferramentas, como escolher os melhores sites da China para comprar como fazer o cadastro completo sem ter erro na hora da entrega, que tipo de, de formas de pagamento existem, como você vai fazer o pagamento, como rastrear a ferramenta, como conversar com os chineses antes da compra para tirar dúvidas sobre a ferramenta, tudo isso vai ser abordado no curso. E eu vou liberar agora uma, um trecho da primeira aula aí com o Marcio Akashi, explicando para a gente sobre os principais sites da China para comprar ferramentas como essas que estão atrás de mim aqui. Ele vai explicar para vocês aí a diferença entre os, as principais plataformas. A gente tem as duas primeiras opções, que são o Shopee e o AliExpress. Vou aqui para vocês verem. Essas duas primeiras opções que nós temos são marketplaces. Escrevi aqui, ó. O que, que significa isso aqui? Que qualquer pessoa pode anunciar o seu produto e vender. É similar ao Mercado Livre, similar a várias empresas aí que fazem esse tipo de venda. Você anuncia o seu produto e a pessoa vende. Agora nós temos também a Banggood. Vou escrever aqui para vocês verem. Banggood. A Banggood, diferentemente desses marketplaces aqui ela é como se fosse um marketplace também mas somente para fornecedores confiáveis fornecedores verificados como que funciona isso por exemplo a gente pode dar um exemplo do Magazine Luiza para você vender no Magalu você tem que ser um fornecedor com o CNPJ cadastrado não é igual ao Mercado Livre que qualquer pessoa consegue vender mesmo sem CNPJ aqui no Shopee, no AliExpress, qualquer pessoa da China pode vender, inclusive pessoa física. Aqui no Bangode, somente fornecedores verificados. E nós ainda temos aqui a terceira opção, que é o Deal Extreme. aqui para vocês ver. Deal Extreme. O Deal Extreme não é que nem o Bangode, e muito menos que nem o Shopee ou AliExpress. O Deal Extreme é uma empresa normal. Uma loja que compra os seus produtos e revende. Uma loja chinesa, ela mesmo busca os produtos, faz a verificação de qualidade, faz a compra em atacado e ela revende para as pessoas aqui no Oriente, geralmente, e no Ocidente, em ambos os continentes. Ou seja, se você comprar na Geo Extreme, você estará comprando numa loja, normalmente. Se você comprar na Banggood, você vai estar comprando como se fosse um Marketplace, porém de empresas selecionadas, e aqui no Shopping e no Aliexpress você vai poder comprar de qualquer tipo de pessoas. Alguns produtos você vai encontrar mais barato aqui nesses dois, por quê? Porque pessoas físicas não pagam tributos, na China é algo, algo similar a isso, ou seja, nesses dois aqui, qualquer pessoa vai poder vender, então pode ser que você encontre algumas vezes produtos mais baratos. Que como uma pessoa física pode vender, ela não vai ter os mesmos custos, por exemplo, que a Bangod tem. Que a Bangod faz o um processamento de todos os fornecedores, ela busca, ela corre atrás, tem funcionários, isso tudo dá um gasto mensal. E a Geo Extreme faz, ela é um pouquinho mais cara, mas só que ela fica responsável por todo esse negócio do produto. Então se você prefere comprar algo com mais segurança, digamos assim você vai escolher a Train ou a Banggood não em segurança do produto chegar, mas em relação a ser um produto bom mas não também desqualificando o Aliexpress e o Shopee porque são os dois marketplaces que para mim são os melhores no meu caso do meu nicho, que não são ferramentas minhas vendas que são produtos pequenos, esses dois acabam sendo melhores mas nas ferramentas Vai ter cada site, vai ter uma ferramenta melhor. Por isso é importante você pesquisar nesses quatro que são os principais. Viram aí, pessoal? Bacana, né? O Márcio é um mega importador. Ele importa muito, muito produto da China. Ele também tem vários projetos aí com importação. E aceitou meu convite de participar comigo aí nessa produção de um curso para importação de ferramentas. Então, se você... Quer é fazer como eu, importar ferramentas como essas aqui, nível a laser que eu já importei, que vocês já viram, vocês não podem perder o lançamento do nosso curso. O lançamento do nosso curso vai ser feito no Telegram, no meu, na minha, no meu canal do Telegram, é lá que eu vou avisar quando o curso vai ser lançado, então se você não quer perder o curso de importação de ferramentas. No primeiro comentário desse vídeo, você vai se cadastrar no nosso Telegram para você receber de primeira mão o lançamento do curso. O curso só vai ser lançado lá. Então, se inscreva agora no nosso Telegram e eu vou dar mais spoilers sobre o curso de importação lá no Telegram. Então, vem com a gente, se inscreve lá. Beleza, pessoal? Fui!